uma região menos conhecida da Terra-média, mas que teve importância na época da Expansão Númenoriana. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Enedwith, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei,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 Enedwyth é um nome Sindarin que significa algo como Região do Meio ou Povo Médio. Ela contém o elemento Ened, meio, centro, e seu segundo elemento é a forma provavelmente lenizada Wyth de Gwyth, Povo. A forma Enedwyth aparece no mapa geral da Terra-média, mas Tolkien sugeriu Enedwaith com o um H no meio, em suas anotações para Pauline Baines que também desenhou o um mapa. Enquanto escrevia o texto sobre Anãos e Homens, Of Dwarves and Men, Tolkien digitou Enedwiath, e posteriormente adicionou o H manualmente no texto digitado, até começar a digitar Enedwiath, que ele manteve no texto Os Rios e as Colinas dos Faróis de Gondor. Christopher Tolkien preferiu a grafia Enedwiath sem o H, para os Contos Inacabados, para concordar com O Senhor dos Anéis publicado. Enedwaith era a região entre o rio Gwathló e a costa de Belegaer, o Grande Mar, desde a foz do Gwathló até a foz do rio Aizen, a oeste. O rio Glanduin a norte. As Montanhas Nevoentas a leste. E o rio Aizen no sul. Enedwath consistia, principalmente, de planícies abertas sem montanhas. Muitos dos habitantes das florestas de Enedwath eram da mesma estirpe que o povo de Haleth, o segundo clã dos Edain. Eles se mudaram para o oeste depois do povo de Haleth e ficaram em Eriador em assentamentos ou vagando e não se mudaram para Beleriand na Primeira Era. A linguagem do povo de Haleth não estava relacionada com a linguagem do povo de Hador e do povo de Beor. Já na Segunda Era, na época das explorações de Aldarion, o herdeiro do trono de Númenor, Enedwaith era coberta por uma floresta quase contínua. A exceção eram os grandes pântanos de Cisnefrota. Os habitantes nativos eram bastante numerosos e guerreiros, e viviam em comunidades dispersas nas florestas, sem uma liderança central. No início, os habitantes nativos de Enedwyth ficaram maravilhados com os Númenóreanos. Enedwyth ainda estava coberta por uma floresta densa na época dos primeiros assentamentos dos Númenóreanos. Os habitantes nativos começaram a emboscar os Númenóreanos quando a derrubada de árvores pelos exploradores se tornou devastadora para as florestas. Como consequência, os Númenóreanos tratavam os habitantes nativos como inimigos. Os nativos de Enedwyth, que sobreviveram aos conflitos com os Homens do Oeste, fugiram para as Montanhas Orientais, onde depois foi a Terra Parda. Na época do rei Númenóreano ar os colonos Númenóreanos entre Pelargir e o Golfo de Lung classificaram os habitantes das florestas de Minhirath como Homens das Sombras, em vez de Homens Médios, por causa de sua hostilidade aos Númenóreanos e porque estes não os reconheciam como parentes dos Edain, já que a língua dos habitantes das florestas de Minhirath não estava relacionada com as línguas do povo de Hador e do povo de Beor, que eram intimamente relacionadas e das quais as línguas adunaica de Númenor foi derivada. Nos séculos iniciais de Arnor e Gondor, a região de Enedwaith não pertencia a nenhum desses dois reinos. Naqueles tempos antigos, o Gwathló era a fronteira oriental de Arnor e o Aizen era a fronteira ocidental de Gondor. Até a decadência de Arnor, Ambos os reinos partilhavam o interesse por esta região, mas preocupavam-se principalmente com a construção e manutenção da estrada Norte-Sul, que era a principal via de transporte entre os dois reinos, exceto por via marítima. Preocupavam-se também da ponte da cidade fortificada e porto de Tharbad, e das longas passagens em que a estrada corria para Tharbad, em ambos os lados do Guathlo, através dos pântanos nas planícies de Enedwaith. Não havia assentamentos permanentes de pessoas de origem Númenoriana em Enedwaith, exceto em Tharbad, onde estava estacionada uma grande guarnição de soldados, marinheiros, engenheiros e guardas fluviais. Além disso, as obras de drenagem foram construídas e mantidas e as margens dos rios Mithaethel e Gwathlon foram reforçadas. Após a decadência e recuo do Reino de Arnor, que originalmente incluía Minhyriath, Enedwaith tornou-se parte de Gondor durante os Dias dos Reis de Gondor. Como antes, Gondor se preocupava principalmente com a manutenção e patrulhamento da estrada norte-sul. Após a Grande Peste de 1636 da Terceira Era, a região caiu rapidamente em decadência. E voltou a ser pântanos selvagens muito antes da Guerra do Anel. Um povo bastante numeroso e bárbaro de Druedain continuou a viver como pescadores e passarinheiros nos pântanos das fozes do Gwathlorn e do Aizen, e entre a foz desses rios. Os remanescentes do povo que os Rohirrim mais tarde chamaram de Terra Pardenses continuaram a viver no sopé do lado ocidental das Montanhas Nevoentas no leste de Enedwaith. Após a morte do último rei de Arthedain, Arvedui, e o fim do reino de Arthedain em 1975, e a morte do último rei de Gondor, Earnur, em 2050 da Terceira Era, o reino enfraquecido de Gondor recuou de Enedwaith e Duazin, e o desfiladeiro de Caradharthorn tornou-se a fronteira ocidental de Gondor. Como consequência, os Terrapardenses de Enedwyth deixaram de ser súditos de Gondor. Após o fero inverno de 2.911, Enedwyth foi devastada por grandes inundações e a cidade de Tharbad foi arruinada e deserta no ano seguinte. Na época da Guerra do Anel, o sudeste de Enedwyth ainda continha lugares bem arborizados mas a maioria das planícies eram pastagens. Após a Guerra do Anel no final da Terceira Era, o Reino do Norte de Arnor foi restabelecido pelo Rei Elessar. É provável que Enedwaith tenha sido reassentada, porque Gandalf anunciou que o Caminho Verde seria aberto novamente e que haveria pessoas e campos onde antes havia deserto